Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa Dica Cultural. E a dica de hoje é o livro Nomadland, da jornalista Jessica Brader, norte-americana, publicada agora no Brasil pela editora Roco. E, como se sabe, esse livro ele inspirou o filme ganhador do Oscar, de melhor filme de 2020, entregue agora em em fevereiro, que é o filme homônimo do livro Nome de Lady, da diretora asiática Cloisal, que é a primeira asiática a ganhar essa, esse prêmio de melhor diretora, né? É, portanto o filme já tá aí ganhador né? do Oscar já está indicado não precisa de dica nenhuma agora eu acho interessante ler o livro também né que inspirou o filme é, e por um detalhe o filme como se sabe ele trata da dificuldade dos norte-americanos que perderam suas casas na crise de 2008 a chamada crise do subprime né ou crise financeira ou crise habitacional é, que fez com que muitos norte-americanos tivessem de vender suas casas para pagar os financiamentos e, sem casa, resolveram se colocar na estrada. Ou seja, compraram trailers e vivem dentro dos trailers pelas estradas dos Estados Unidos. É, imagino que a vida dentro de um trailer ela é uma vida complicada, né? cheia de perrengues. E o filme não mostra muito isso. Né? O filme dá uma glamourizada nessas dificuldades que uma vida nômade assim sempre traz, né? Então, num, num, é, é importante ler o livro que é um pouco mais apegado à realidade, a jornalista ela se pôs na estrada, né? se meteu dentro de um, tre de um trailer e foi viver essa realidade dos norte-americanos para poder escrever esse livro e retrata com mais realismo, com mais fidelidade essa... Situação uh, dramática né, dos norte-americanos. Então é interessante ler o livro, o, ver o filme, e a dica já está dada, porque né, ganhador do Oscar, né, mas também uh, ler o livro, né, para não deixar, não perder essas nuances que dizem respeito a uma vida bastante difícil dentro de um trailer, porque uma coisa é você viajar, passear de trailer, outra coisa é você viver dentro dele, todo dia, noite e dia. Então é, fica a dica, né? veja o filme, que é um bom filme, mas não deixe de ler o livro. Nomadland, de Jessica Brader, publicada pela editora Rocco. Essa é a dica de hoje. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até lá.